Você sabia que agora existe um novo tipo de passageiro, o tal passageiro fantasminha? Fala aí Drivers, se você não me conhece, meu nome é Lucas, motorista de aplicativo fazem dois anos e hoje eu descobri que os passageiros inventaram um novo tipo de golpe para prejudicar ainda mais a gente que trabalha como motorista de aplicativo, pois é, mas antes de continuarmos, peraí. Já conferiu se sua inscrição está ativa aqui no canal? Se não estiver ativo, se tiver ainda, se tiver vermelhinho o botãozinho de inscrever-se aqui abaixo, clica agora nele aí, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo novo aqui no canal, beleza? Bom, agora que você conferiu que sua inscrição está ativa, então vamos continuar o vídeo. Cada dia mais os passageiros estão descobrindo novas formas de de tentar burlar o sistema para conseguir o dinheiro de volta, ou utilizar os aplicativos de forma gratuita. Eu lembro que há um tempo atrás, os passageiros, o que, que eles faziam? Eles iam lá, avaliavam o motorista com uma estrela, e a mãe Uber lá, passava a mão na cabeça do passageiro, e ela devolvia todo o valor, que o passageiro pagou ali na corrida E o motorista ficava com aquela nota baixa E você sabe que quanto maior a nota baixa Acabava excluindo vários motoristas da plataforma Mas depois de um tempo A mamãe Uber viu que estava tendo uma dor aqui no bolso Viu que tinha muitos passageiros Que estavam fazendo esse método de ter o dinheiro de volta E acabou sendo um pouco mais criteriosa nesse assunto E hoje é muito difícil ela devolver o dinheiro Devido ao passageiro da nota baixa Então a gente está um pouco mais sossegado nesse assunto assunto. O único problema é que agora os passageiros descobriram um novo método de conseguir esse tal dinheiro de volta. A parte ruim desse tal de golpe que os passageiros estão dando na gente, é que ele tira o dinheiro que a gente recebeu da corrida, fora isso ele ainda tem chance de fazer com que você seja bloqueado do aplicativo, o que não é nada legal né? Por isso neste vídeo de hoje eu vou te passar como que é esse golpe e como você pode fazer para evitar essa situação, então não deixe de assistir esse vídeo até o final, para assim você identificar o problema e já se precaver. Mas eu já vou te adiantar uma coisa, toda vez que você pegar algum passageiro que não embarque dentro do seu carro, você estará sujeito a receber esse tipo de golpe, ué como assim? Você deve estar pensando, quando o passageiro dono da conta, ele chama ali para um amigo, algum familiar, ou seja, ele chama a corrida para terceiros, ele pode muito bem alegar que não fez aquela corrida e a Mamãe Uber vai devolver todo o dinheirinho para ele. Afinal, você não pode provar que aquele passageiro estava dentro do carro. Já a Mamãe Uber, ele pode consultar ali de acordo com a tecnologia de monitoramento que eles possuem, aí a mamãe Uber já consegue verificar que você seguiu uma corrida sem o passageiro, porque de acordo com o seu GPS vai mostrar que você estava se deslocando para o ponto B, mas o passageiro ainda estava lá no ponto A, afinal ele não está dentro do carro. Assim ele abre uma reclamação no aplicativo, falando que não fez a corrida, e nesses casos a mamãe Uber vai passar a mãozinha ali na cabeça e vai devolver todo o dinheiro para ele. É. E eu sei, por mais que você tenha levado alguém dentro do seu carro, então, se o celular que solicitou o carro não estiver junto ao seu, você não vai ter prova suficiente para poder ter argumento quando você receber aquela surpresinha falando que o seu dinheiro aquela corrida foi reajustada. Mas então, Lucas, como é que eu faço para escapar desse golpe, dessa roubada? E eu já vou te dizer: você tem duas opções. A primeira e a que eu menos recomendo é você evitar todas essas corridas que sejam para terceiros. Mas eu não recomendo porque hoje em dia, infelizmente, aqui no nosso país, as pessoas ainda têm o costume de chamar corrida para os outros. Então, grande parte da demanda do aplicativo são corridas para terceiros. E se você deixar de atender, você vai ter menos resultados no final do dia. A segunda opção, ao qual eu eu sempre recomendo é toda vez que você chegar no local de embarque do passageiro chega lá abre a janela e fala ó qual que é o seu nome se não bater com o que tiver na tela ali aí você já pergunta a pessoa que chamou é você mesmo se ela falar que sim já pode tirar ali na mentira porque no aplicativo já tá mostrando outro nome e ela já vai falar não é pra mim ela com certeza vai falar o nome dela e ali você já fala então faz o seguinte antes de iniciar aqui a corrida manda aqui no chat abre uma mensagem com o motorista e informa que a corrida é para terceiros, liga para a pessoa, sei lá, faz algum jeito com que a pessoa entre em contato no chat informando que você vai dentro do carro. Usando esse método, você vai garantir uma prova caso o passageiro esteja mal intencionado, caso apareça aquela mensagem lá de surpresa falando que a tarifa foi reajustada, aí você só pede para a Uber, que ela venha verificar o chat, com certeza já vão devolver o seu dinheiro porque eles vão verificar que o passageiro informou que era para outra pessoa. Mesmo eles consultando lá o monitoramento deles, vendo que você chegou até o ponto B, mas o passageiro ficou do ponto A, só de ter o chat falando que foi para outra pessoa, não vai ter mais nenhuma alegação e você terá o seu dinheiro de volta. Então toda vez que você pegar uma corrida para terceiros, sempre confirme o nome do passageiro e solicite que ele envie alguma mensagem ali no chat falando que a corrida é para outra pessoa, assim menos dor de cabeça você terá caso aconteça esse tipo de golpe contigo, beleza? Bom, essa foi a dica de hoje, eu espero que você tenha entendido, se você não entendeu, manda aqui nos comentários, que eu vou tentar te ajudar a responder as suas dúvidas, e se você ainda não deixou um like nesse vídeo, já deixa um like, isso me ajuda bastante. Bom, um grande abraço, fiquem com Deus, e espero você em um próximo vídeo, beleza? Falou, tchau!